Competição é competição, tudo pode acontecer. A gente tem o costume de estar tá torcendo pelo outro, para que o outro faça o melhor dele. Porque muito mais que ganhar, você quer ganhar a competição com todo mundo fazendo o seu melhor. Essa é a grande diferença. Você não quer chegar e falar assim, ah, eu só, só ganhei porque o chinês errou. Não, eu ganhei porque ele acertando tudo. Benjamin, é um atleta muito novo da França, ano passado foi finalista na, em Kazan, e acredito que ele tem, tem grandes chances de estar na final, do Olímpica também, né? Esse é um atleta da Inglaterra, eu não conhecia, é a primeira vez que eu estou vendo ele competindo, é. Dá pra ver que é um atleta muito novo e né, Inglaterra é um país que é muito bom um dos saldos ornamentais. Né? E países que, são, que têm atletas muito bons, que têm os saldos ornamentais fortes, é, costumam levar né, atletas bem novos para ir pegando experiência em competições como essa. O legal também aqui é que apesar de ser uma competição, né, tem atletas, né, mais de um atleta, né, é, a grande competição de fato é, é, é contigo mesmo. Né? Como eu estava falando do, do Rafael Quinteiros, é, eu não descarto a possibilidade ainda dele né, dele ganhar a competição. Porque qualquer outro atleta pode chegar ali e errar. Esse salto foi é muito bom. Uma competição de final é sempre mais fácil saltar, porque tem seis atletas. Né? Não só seis atletas, mas seis atletas bons. Né? E isso faz com que todo mundo cresça na competição e é uma competição muito mais rápida, muito mais dinâmica. Então é muito mais fácil saltar. Quando você pega uma competição com, com 20, 30 atletas, é muito mais difícil. Você faz um salto a cada 20, 30 minutos. Né? Então você, você esfria, você tem que aquecer, aí você esfria de novo, tem que aquecer. É, né, e é mais devagar, é mais demorada a competição, é, né, não tem tantos saltos bons, então isso tudo influencia. Agora o francês que. Acabou de fazer dois saltos para 9, 9,5 e fez um salto para 6,5. E meio. isso é tá fora de uma final olímpica. Né? E, e, e, e todo mundo tem consciência disso. Foi o último ajuste que todo mundo poderia né, fazer. Agora, agora eu vou mover de verdade.